Como vencer os meus medos? Como desfrutar a paz de Cristo? Este é o Leitura Compartilhada Light, a sua versão comprimida, reduzida, exprimida para quem não tem paciência para assistir um vídeo de 30 minutos ou quem não tem tempo para isso. Me chamo Guilherme Burjac e este é o seu Leitura Light de hoje. Se você quer receber... Ah, preciso que você se inscreva e que também curta e compartilhe o canal. Se você quer receber estudos bíblicos do seu WhatsApp, não é grupo, não é grupo, é lista de transmissão. Você só assinar a nossa lista de transmissão, o link está na descrição desse vídeo. Se você quer acessar é, conteúdos, o tempo, a hora, como você quiser também que eu produzo, assine nosso canal no Telegram. Assuma o controle do seu feed, baixe o Telegram. O Leitura Compartilhada é uma experiência que ocorre todos os dias de segunda a sábado às 7 horas da manhã e aos domingos às 9. E essa versão é a versão light. Se você quer ver a versão completa, é só acessar o link que está na descrição desse vídeo. Vamos ao texto, o texto que foi lido hoje foi o texto de João capítulo 14, verso 15, verso... Caia. João 14, do verso 15 ao verso 31. Jesus deixa claro que a obediência e amor são duas coisas ligadas e coladas uma a outra. Não há como dizer que ama Jesus e não obedecê-lo. Sim, Jesus prometeu que o Espírito Santo virá para viver em nós. Aliás, aliás, não só Ele, mas a Trindade virá viver em nós. E, é isso, e, e isso é o motivo para que os discípulos não sintam mais medo de absolutamente nada. Simplesmente deveriam experimentar a paz de Cristo que já foi derramada para... Todo mundo que nele crê. É verdade. Jesus promete que o Espírito Santo seria o nosso guia, o nosso mestre. Que não ficaríamos órfãos e que ele estaria disponível para seus discípulos na, a partir da ressurreição. Né, viria sobre nós. Além do que, agora em diante, seríamos nós a igreja, sua morada eterna. Algumas orientações para você pôr o medo para fora agora mesmo, para você colocar para fora da sua vida todo tipo de medo. Mas antes eu preciso te dizer uma coisa in, muito importante. Se você ainda não curtiu esse canal, curta. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Boa parte das pessoas que chegam aqui são nova gente, seja bem-vindo, novo, a, a, nova, nova audiência. Você que está assistindo pela primeira vez esse canal, obrigado, seja muito bem-vindo. Volta, tá? E para voltar, você assina o um canal. É muito importante que você se inscreva. Por quê? Porque você recebe as notificações de chegada do material no seu e-mail. E, poxa, é importante você curtir porque todo produtor de conteúdo sobrevive daquilo que as pessoas dizem que valeu a pena assistir. Quando você assiste um produtor de conteúdo, não só eu, mas qualquer um, é muito importante que você sinalize que assistiu. Deixe também os seus comentários, o seu pedido de oração, ok? Ok? É muito importante o seu like. Não se esqueça disso. Não se esqueça disso. Seguindo em frente. Sabe as dicas? A dica importante para você lançar fora todo medo. Primeiro é. Obedeça a Jesus. <risos> é, sim. Mesmo quando ele disse aos discípulos que o inferno estaria vindo contra ele. Sabendo todo tipo de sofrimento que isso causaria. Obedeceu até a morte. E morte de cruz. Sabe por quê? Porque ele confiava em Deus e tinha confiança, sentia, ele era, ele depositava, ah, ele decidiu confiar e sentia confiança, aliás, deixa eu te perguntar, você sabe a diferença entre confiança e confiar, você sabe a diferença? Confiança é um sentimento, confiar é uma decisão que você toma, podemos confiar em Jesus, mas depositar a nossa confiança, nossa paz em nós mesmos, nos nossos amigos Nas circunstâncias ou nas nossas posses Naquilo que você tem lá guardado no Bradesco, no Itaú A obediência é a base da nossa relação com Jesus Se, dissemos que, se dissermos que o amamos, devemos obedecê-lo Por isso te pergunto outra vez Hoje, quando você se levantou Você se levantou para fazer alguma coisa E você estava fazendo essa coisa para quem? Quem é o ser adorado? e louvado no final do dia pelo que você fez, Deus te abençoe, a gente volta amanhã se Deus quiser deixa eu dizer uma coisa, eu preciso que você, opa, aqui eu aqui, ore e oferte para missões, não se esqueça planeje isso no seu orçamento, não é pedir, a oração não deveria ser, ah senhor, é, envia recurso, não, o recurso já está com você, você precisa decidir para quem e quanto você vai enviar. Agora o desafio a fazer uma oferta de fé. O que é oferta de fé? Você pensa e escreve num papelzinho de Senhor, eu quero ofertar isso esse mês, mas isso não está no meu orçamento, então eu quero ser o meio pelo qual estes missionários ou este missionário vai ser abençoado por esta oferta, por esta oferta de fé. Então, uh, espere que Deus envie o recurso, só um seguro recurso com você depois que ele envia, tá? Envia para os missionários, porque você fez um voto com o Senhor. Ore e oferte. E a gente se vê amanhã, se o senhor assim nos permitir. Um grande abraço. Deus te abençoe. Ah, é hora de encerrar. Tchau.